Se você está querendo saber se a magia do SIM do Felipe Rizental funciona, nesse vídeo eu vou falar sobre isso. Anos atrás eu comecei no marketing digital, mas ainda oscilava entre CLT e viver exclusivamente da internet. Eu tentei fazer lançamentos que não funcionaram, coloquei muita energia em certos projetos que não foram adiante e isso me frustrou demais. Eu comecei a me questionar se eu realmente era capaz de ter sucesso na internet. O problema é que o meu conhecimento era técnico. Eu, que vim da área de TI, sabia muito bem fazer um site, fazer páginas bacanas, mas o que eu não sabia era me comunicar com o meu público. Eu não sabia escrever textos, fazer vídeos, publicações que geravam interesse nas pessoas em consumir o meu conteúdo e comprar os meus produtos. No meio de toda essa turbulência, eu conheci o Felipe. E nós criamos ali uma amizade e começamos a nos ajudar e trocar ideias. Até que ele me indicou um caminho para que eu conseguisse desenvolver as minhas habilidades de comunicação para gerar desejo do meu público em dizer sim para mim. Sim para os meus conteúdos, sim para os meus produtos. E aí as coisas começaram a mudar. Os conceitos que o Felipe me ajudou a descobrir foram alguns dos fatores mais relevantes e que me trouxeram até aqui, onde eu estou hoje. Hoje eu tenho um canal no YouTube com mais de 400 mil inscritos onde eu entrego conteúdo, vendo os meus produtos digitais e consigo me comunicar muito melhor com os meus seguidores, o que faz toda a diferença no meu negócio. E se você quer melhorar as suas habilidades de comunicação persuasiva, fazer com que as pessoas criem o desejo pelo que você oferece, eu recomendo que você experimente a magia do sim do Felipe. Esses conceitos mudaram a minha vida e eu tenho certeza que podem mudar a sua também.